mais destacadamente no Instituto de Artes, Departamento de Artes Dramáticas, o projeto Teatro, Pesquisa e Extensão. Para conversar com a gente sobre esse projeto, está aqui a vice-coordenadora, Cristiane Verlang, que vai tratar aí, uh, enfim, explicar uh, e trazer mais informações a respeito do Teatro, pe Pesquisa e Extensão aqui no Extensão em Foco. Uh, professora Cristiane, muito boa tarde. Boa tarde. Uh, inicialmente, para a gente trazer para os nossos ouvintes aí, o, como é que funciona o Teatro Pesquisa e Extensão, seus principais objetivos, enfim, uma apresentação do projeto para gente. Ok. Então, o projeto Teatro Pesquisa e Extensão, ele já tem 14 anos, é um projeto que surgiu da, da, da própria ideia dos alunos de mostrar o que, que os alunos de teatro fazem dentro da universidade a gente percebia que tinha uma produção maravilhosa, mas que não ficava visível, ou ficava visível uma vez por ano só, que eram nas mostras de formatura. E a gente via que, com a qualidade que tinha, era possível fazer uma mostra mensal né, de teatro e assim ver que o que o Departamento de Arte Dramática tem assim tanto espetáculos adultos quanto infantis, que uh, aproximam a comunidade da, da universidade. E a experiência que a gente tem tido nesses 14 anos é aumento de público a cada ano, então realmente a comunidade tem se aproximado na mais. E o objetivo era o quê? Primeiro mostrar as produções dos alunos, e depois criar um grupo de bolsistas que pudessem experimentar também, ou pesquisar, e por isso que se chama teatro, pesquisa e extensão, como que se faz a divulgação do espetáculo, como que se faz a produção de um espetáculo, como que se que se dá o, o tratamento com o público, ah, como que se dá a aproximação com as escolas, de que forma que a gente também pode sugerir atividades para as escolas trabalharem. Então, a ideia também é formação de público. Não, é? Não só aproximar o teatro da comunidade para formar um público né, renovado, mas também fazer com que esses bolsistas aprendessem uh, na prática uh, a produção e a divulgação desses espetáculos. Ele acaba sendo um projeto que se torna... Uh... Pelo que tu falaste agora, ele se torna fundamental na formação dos alunos, né? Porque ele, ele, além de tratar com pesquisa, tratar com extensão, ele trata com o ensino na prática, né? E com questões também de, enfim, de logística de uma peça de teatro, além da própria atuação, né? Exatamente. O que acontece ali dentro do departamento, nós temos dois cursos, que é o bacharelado em teatro e, o, e a licenciatura em teatro. Licenciatura é formação de professores. E o bacharelado tem a formação de ator, então qual é o trabalho do ator, e a formação em direção, né, o trabalho do encenador. Mas nós não temos cadeiras de produção, cultural né de produção teatral então isso era uma lacuna então a gente viu também que com esse projeto a, a, a gente supre essa lacuna né de na prática aprender né o aprender fazendo que a gente chama né que é muito importante no teatro né não ficar encastelado não ficar dentro só né fechado mas se aproximar mesmo do público depois, nós estamos fazendo 14 anos esse ano, né? então um projeto que começou em 2003 e há quatro anos nós lançamos um, um, um projeto que vem junto com esse projeto que a gente chamou de TPE Escolas, que esse sou eu que coordena e o outro é a professora Inês Marocco que coordena. E esse o TPE Escolas, então, ele, uma vez por mês, a gente abre a, a, a sessão exclusivamente para ensino uh, básico. E aí, então, ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos. Com o passar do tempo, a gente viu que até associações de terceira idade, outras ONGs começam a se aproximar uh, para também uh, fazer parte dessa sessão. Então, hoje a gente está com esses dois projetos, né? Então, vamos dizer assim que o grande guarda-chuva seria o Teatro Pesquisa e Extensão, que é essa amostra que acontece todas as quartas-feiras, 12h30, 19h30, na Sala Corpo Santo, aqui no Campo Central da URGS, do lado do cinema. E uma vez, uma dessas quartas, à tarde, é exclusiva para escolas, que também é um público que vem aumentando e é muito gratificante porque a gente vê crianças que nunca foram no teatro chegando e conhecendo uma sala de teatro, conhecendo o teatro, né? podendo também, num debate que tem depois, poder falar, né? poder dar suas impressões. Então, uh, os dois projetos têm sido, sim, de muito sucesso e a tendência é que muitos anos virão. E Esse, esses dois projetos são de formação de público, então? São de formação de público e são de mostra dos espetáculos dos alunos para a comunidade, né? E de trabalho de pesquisa desses alunos que aprendem a produzir e a divulgar. Em relação ao teatro, pesquisa e extensão e as peças que são executadas nele, uh, todas as funções são executadas por alunos? Questão de direção, ah, todos, enfim, toda a produção, todos, tudo todos. É aluno, e vocês, professoras, ficam na coordenação. Exatamente. Então, nós temos os espetáculos que se inscrevem todo ano e são, então, a gente faz uma avaliação, escolhe os melhores espetáculos inscritos. Esses espetáculos são todos dirigidos e atuados por alunos. não é? E nós temos essa equipe de alunos bolsistas que ajudam, então, a a produzir esses espetáculos e a divulgar e a desproduzir também um espetáculo. Mas sim, Todo ele é feito com alunos. Desproduzir, e desproduzir, o que seria desproduzir? A gente chama Agora curioso. A gente, a, a gente diz o seguinte, que é muito, é muito fácil a gente chegar e... Fácil não é, né? Mas uh, a gente tem que produzir um espetáculo. Tem todo o trabalho de produzir. Mas a gente também tem que saber depois desproduzir. Que é, enfim, desmontar o espetáculo, o cenário, tudo que... A iluminação, tudo que necessita para deixar o espaço pronto para o próximo que vai ocupar. Então, quem produz, desproduz. Não tem meio caminho. <risos> tem, também temos o... Podemos falar um pouco sobre o Efêmera Arte, né, professora? Que é um, exatamente. O um projeto ligado aqui à televisão da URGS, né? Exatamente. Já, eu não, não sei te dizer exatamente quanto tempo, mas já faz alguns anos, acredito que já há uns três anos, pelo menos, o, a TV URGS também nos, nos, nos acolheu, né, num programa que se chama Efêmera Arte. E o Efêmera Arte ele é uh, sobre os bastidores dos processos de criação desses espetáculos que vão ser apresentados na mostra. Então, é um espetáculo muito uh, divertido e que deixa a mostra né, quais são os, os, as facilidades e as dificuldades na criação uh, em teatro. Não é? Então, fala sobre o trabalho artístico em geral e especificamente como que é criar um espetáculo para uh, o público. Uh, esse, o Efêmera Arte, eu tenho aqui os horários, que eu acho que é legal a gente passar. Uh, eles são sábados às 18 horas e tem a reprise nos domingos às 23 horas e segundas às 8 horas. Então, quem co quer conhecer um pouco mais sobre o projeto, o Efêmera Arte é uma vitrine assim, do, do Teatro Pesquisa e Extensão. Esse ano, a ideia é também... Uh, ainda uma surpresa, mas acho que já dá para falar, a gente pretende aumentar um pouquinho o tempo da Efêmera Arte e também falar um pouco sobre o teatro, pesquisa, extensão escolas, então trazer um pouco do universo desse público de escolas que vai ver o projeto também é uma ideia assim agora de colocar junto com a Efêmera Arte. Para esse público de escolas poder participar de um projeto como esse, e, e principalmente se enxergar num programa de TV, deve ser uma, um reconhecimento fantástico, né? De, olha, ainda, ainda não tivemos nenhuma efêmera arte junto com, a efemera, com, com, com o TPE Escolas provavelmente vai sair um aqui daqui dois meses mas eu tô curiosíssima para ver porque os depoimentos das crianças são geniais né às vezes o que a criança fala de uma forma muito uh, tranquila né às vezes para o adulto é chocante mas para a criança então o jeito que ela, que ela se comunica, né? também é nosso interesse de ver. E não só as crianças, mas os professores também das escolas que estão envolvidos. Como é que eles levam essas, esse espetáculo, como é que ele continua né, reverberando dentro da escola esse espetáculo? Então, que atividades que eles fazem então, depois né, para entender um pouco mais desse espetáculo? Então, ainda vai ser uma surpresa como é que vai ficar o programa do efêmera junto com o TPA escolas mas é justamente isso que tu falasse é, é o que que esse público tem para nos dizer quais as impressões que ele tem a respeito do teatro né? e poder familiarizar essas crianças desde cedo com cultura né professora que é uma coisa que está cada vez mais complicado no Brasil né acho que é, um, é uma iniciativa bem importante né? sim você vê é gratuito não é então a escola ela ela vai até o projeto ela inscreve a sua escola para ir lá Conhece o que é uma sala de teatro Conhece como que é o trabalho do ator Do diretor E é bem isso, a gente está suprindo uma lacuna Também, não existe isso né? É muito difícil você ir numa escola e, as, e os alunos terem a vivência De ir ao teatro porque uma coisa é você aprender teoricamente, a outra coisa é você vivenciar isso, né? Então, a ideia do projeto também é colocar na vida das pessoas a possibilidade de, de, de, de, de fluir, de, de fruir, que a gente chama, né? De, de, de, de vivenciar, né? De ter o gostinho de estar ali junto com, com o teatro. Então, sim, eu, eu, eu acho que foi um grande sucesso justamente porque tinha essa lacuna nas escolas tem essa lacuna né do próprio governo que não oferece né essa possibilidade para as escolas então sim a gente está bem faceiro assim com, com todos os dois projetos esse durante o mês de abril a peça que está em destaque ao Modova moto peças né que é uma encenação que incorpora também elementos da linguagem do cinema né, cinematográfico qual é a importância disso na formação dos alunos que vão atuar nela a importância de, de juntar, cinema Exatamente. e teatro. Bom, acho que quando você está trabalhando artisticamente, assim, a gente sempre fala de uma forma maior, assim, são artistas, né? Artistas de teatro, você está sempre trabalhando com a criação. Então, quando você tem duas linguagens que, que, que cruzam, não é? a possibilidade de criação fica muito mais rica. É? Além de que eles estão exercitando justamente o que cabe ao, ao, ao artista fazer, né? que é lançar o seu ponto de vista a respeito da, da, dessas linguagens. Eu ainda não vi esse espetáculo, mas... <risos> Uh, vamos ver como que eles conseguem fazer essa fusão né, no palco, como que aparecem esses elementos uh, cinematográficos e essa estética também do Almodóvar, né, que é o um, um, um diretor uh, de cinema, e ainda vamos ver como é que eles fazem essa fusão. Mas, sim, eu acho que todo todas as linguagens elas ajudam a criar uma visão de arte uh, diferenciada quando elas se cruzam. Né? E a gente, no fundo, está sempre buscando isso, né, como ser original, como trazer sempre algo novo, como buscar um ponto de vista ainda não visto, né, então esse é o grande, eu acho, desafio do artista né? E, bom, o público quiser acompanhar essa peça, todas as quartas-feiras agora do mês de abril, né, às 12h30, às 19h30, são 60 minutos de duração como é que faz para chegar? Só chegar, professor? É bom chegar, assim, ó, uma hora mais cedo e pegar as senhas, porque o que acontece às vezes é que lota, né? Então, por isso a gente optou por uh, uh, distribuir senhas uma hora antes do espetáculo. Então, chega, pega a senha, depois vai, toma um cafezinho, volta. Também faz parte da produção cultural essa, essa questão das senhas <risos> e distribuição faz de atras. Faz, como é gratuito, a gente tem muita muita procura, né? Então, é importante para organizar, assim, a, a espetáculo. E uma coisa importante, todo final de mês a gente tem um debate, então termina o espetáculo das 19 30 a gente tem convidados que vêm falar um pouco sobre a estética, sobre a atuação, sobre a direção, questões mais específicas, assim, daquele espetáculo que está sendo apresentado. E é bem é bem legal porque acaba virando um grande bate-papo entre público e convidados e os atores e diretores, então é para quem quer conhecer também um pouco mais o fazer teatral, eu acho que que é bem interessante. Às vezes sobre questões que nem são só da técnica teatral, né mas às vezes do tema mesmo da peça é, que levantam discussões que são super interessantes. É, isso ajuda muito a aproximar o público, certamente. O público já se interessa pelo assunto, tem um espaço muito rico de, de, de, de discussão e de contribuição. Né? Exatamente, exatamente. E a gente deixa muito livre também. Isso é importante. assim Tem convidados especiais que vão debater, mas o público é sempre bem-vindo para conversar. sabe É a partir também do que o público lança durante a conversa, que a coisa vai, vai fluindo. Assim. Eu queria já colocar, assim, para quem quiser saber, não sei se já posso, a programação, as peças uh, durante esse ano, quais vão claro. ser. E depois uh, falar que uh, a gente tem também uh, no Facebook o... o Toda a, a, a divulgação disso Mas enfim, para começar então em abril É o moto Motopeças Em maio a gente tem um espetáculo infantil Que é, é esse ano a gente tem dois é, E isso é muito legal porque é, é, é bom trazer as crianças também Como a maioria sempre foram adultos, os espetáculos Cada vez que tem espetáculo infantil a gente fica muito satisfeito assim, Para poder trazer um público diferente, né? Então, se chama A História das Cores, o espetáculo de maio. Em junho, Ficções, Odis Mínimas, aí já é adulto. Em agosto, um espetáculo do texto do Caio Fernando Abreu, né, que é um gaúcho maravilhoso, né? Os Dragões Não Conhece Paraíso. Uh, vê que de junho para agosto tem uma paradinha, ou seja, em julho a gente não faz, volta em agosto com Os Dragões Não Conhece Paraíso. Em setembro, PS Leila Diniz, em outubro, um outro infantil, A Jujuba é Minha, e na Alzira Azevedo, que daí não vai ser aqui na Sala Corpo Santo, em novembro, lá numa salinha de teatro que tem no Departamento de Arte Dramática, na General Vitorino 255, o último espetáculo desse ano que se chama Contratantes. Então eu convido vocês a conhecer um pouco mais, né? Uh, Uh, vendo também no Facebook O nosso uh, Teatro Pesquisa e Extensão Procura por Teatro Pesquisa e Extensão No Facebook, vocês vão ver lá toda a programação Muito bem, Cristiane Verlang Professora do Departamento de Artes Dramáticas Do Instituto de Artes e Vice-Coordenadora Do projeto Teatro Pesquisa e Extensão Obrigado pela participação no estação em Foco e parabéns pelo trabalho Obrigada Vamos agora com as notícias da Extensão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 o evento terá três atividades nos dias 24 e 26 de abril e 3 de maio. Para mais informações, acesse o site do Museu da URGS ou entre em contato pelo e-mail museu.museu.urgs.br ou pelo telefone 3308 4544. No mês em que completa 30 anos, a Sala Redenção exibirá uma amostra de filmes de ficção científica.